Hoje eu vou ensinar você do outro lado a fazer um estojo super diferente. seres mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Tavi Sage, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. O vídeo de hoje eu tô trazendo pra você do outro lado que quer ter um estojo diferente pra poder guardar as suas coisas, que seja rápido, fácil e super barato de fazer, ou seja, vai ser exclusivamente personalizado pra você. Os materiais são super facinhos de encontrar e é muito, muito rápido de fazer. Então, se você é do outro lado quer ter um estojo diferente, confere o vídeo. Você vai precisar de feltro vermelho, verde, branco e preto, um zíper de 25 centímetros, compasso, tesoura, folhas e cola quente. Eu peguei uma folha sulfite e marquei mais ou menos onde fica o meio dela. Coloquei o zíper próximo e utilizando o compasso fiz um semicírculo no tamanho da abertura do zíper. Este vai ser o formato do estojo. I guess it's what I'm here for. Guess it's what we're here for. Pra facilitar a nossa vida na hora de cortar, eu fiz mais dois semicírculos: um vai ser a parte verde da melancia e outra a partinha branca. E recortei esses moldes pra poder desenhar nos feltros. Desenho o formato do círculo maior no feltro vermelho e corto duas partes iguais. Desenho a tira média no feltro verde e corto duas partes iguais. desenho tira menor no feltro branco para cortar duas partes iguais também agora utilizando a cola quente eu junto tudo primeiro colo a parte verde e depois cola a parte branca Pra para poder fechar o estojo, eu colo delicadamente a ponta das partes verdes, uma na outra. Guess it's what we're here for. Retire os excessos que ficaram pra poder colocar o zíper. Com o zíper aberto, eu colo um lado e depois eu colo o outro, tomando muito cuidado pra não colocar cola no corrimento do zíper. Depois de colar tudo, é só virar o estojo do avesso. Pra finalizar a nossa melancia, eu cortei pedacinhos de feltro preto para serem as sementes E colei aleatoriamente na parte vermelha nos dois lados Música Espero que vocês tenham gostado Se você do outro lado fizer esses tojos, Não esquece de me mandar foto lá no beijo do canal Se você tem alguma ideia ou sugestão Pode deixar aqui embaixo também que eu leio todos os comentários Não se esquece de me seguir nas redes sociais É isso aí, até a próxima e falou